Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para mais um vídeo, vamos aqui nos preparar para trabalhar para o canal Zé Maria Lima, produzir vídeo, mas enquanto isso temos primeiramente alimentar as nossas galinhas, os nossos pintainhos, para depois nós seguir em frente para o nosso trabalho. Então vamos lá para o vídeo, quero mostrar para vocês como é que está aqui a minha criação de pintainhos. A gente trouxe uns ovos de marabá, de índio gigante com... Uma galinha chamada Balão, né? E a gente fez aqui uma, uma mistura. Também colocamos aqui pintinho de brama na chocadeira. E tiramos aí 30 pintinhos. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá Olha só, gente, que legal aqui, ó. O sol saindo aqui atrás das, aqui das plantas aqui. É uma maravilha aqui, ó. Olha aqui as plantinhas, ó. Bonitinha aqui, ó. Uma florzinha aqui pé de milho aqui o espaço é pequeno vamos aqui vamos aqui chegar aqui ó olha então tudo com fome já aqui nós temos aqui o comedor tem, tem um pouquinho de ração ainda mas eles então com fome não sei porquê aqui eu uso aqui essa tampinha aqui porque são muitos e eles Fica muito, muito aperreado de comida aqui, ó. Então primeiro eu põe um pouquinho aqui. Depois eu enche lá, ó. Eles ficam desesperados, gente né? Aí aqui eu vou encher isso aqui, ó. É pra eles alimentar o dia todinho aqui, ó. Aqui eu tenho um comedouro, mas é a linha grande. E aqui, como tem três pintainhos aqui, de outra ninhada, eu ponho aqui nessa, nessa vasilha. Isso aqui é limpa, é nova, nunca foi usada pra, pra pintura, viu? Isso aqui tá novinha. É que eu comprei, mas eu gosto de usar uma lata pra fazer pintura. Comprei por comprar, mas eu não, não, uso, não uso isso aqui não. Aí eu usei aqui pra pôr pros pintainhos. É, mas eu deixei aqui o portão aberto, ó. E eles gostam mesmo, é de uma farra, ó. É de ir pra ali, ó, catar alguma folhinha, algum inseto, ó. Deixar ela, pegar comida tava piando, piando, mas... E o gato lá, gente, ficar de olho, ó. Ficar de olho que o gato tá lá só olhando aí, ó. Ali é o xanico ali, ó. Ele nunca avançou em cima não, mas fica só admirando aí, ó. Então, tudo indo pra lá, aí, ó. E aqui, gente, eu falei em outros vídeos, eu deitei essa galinha, tava na chocadeira, eu... E essa galinha aqui chocou. Então eu coloquei cinco ovos nessa galinha. E cinco naquela lá. Aquela não tirou nenhum. Essa aqui tirou três, esses três pintainhos. Eu coloquei mais uns sete pintainhos lá daqueles lá. Para dividir com essa aqui. Ela não aceitou. E agora tá aqui as duas galinhas, ó. Cuidando desses três pintinhos. E essa aqui, ó. Cuidou de 28 pintinhos. Que é aquele lá que eu, que eu mostrei, ó. Olha, ó. Eles gostam disso aqui, ó. De fazer a farra, ó. Ela tá de folhinha, ó. Esse aqui é o, a natureza das galinhas. Né? Se você tiver uma roça, um, um sítio, você pode criar quase sem ração. Ó. Agora, se criar presa, tem que ser ração e ela fica de, ar de piano, Porque essa aqui é a natureza delas. É buscar inseto. Ó. Elas não estão muito aí para comida, não. Está vendo esses dois aqui? ó. Esses dois aqui é uma mistura de índio gigante com uma galinha assim, balão. Depois eu vejo direitinho. É uma, um cruzamento de umas galinhas bonitas. E eu trouxe, espero que seja um casalzinho. Trouxe uns 20 ovos. Mas devido ser muito quente lá no Pará, esses ovos, ele só tirou esses dois pintainhos. Pois então, meus amigos minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço. Aguardo vocês aí nos comentários. Clica aí, deixa seu joinha. E vamos que vamos. Agora vamos partir para o canal Zé Maria Lima. Vamos lá. Olha ali, gente, olha. Aqui é o Xanica aqui, olha, aqui, olha. olhando aqui, ó. falando olhando pintarinhos, olha, ó. que ele... Não, eu Tem que ter cuidado. Olha, olha. admira ali, ó. Ele nunca pegou não, mas eu vou. Tô aqui. Eu pôs os pintinhos pra dentro e foi isso. Pode não, hein moço? Isso.